Mas olha só, hoje estamos aqui depois de mais de um ano e meio Viemos fazer o quadro mais amado do Brasil, o Jinca E hoje trouxemos nada mais nada menos que uma das pessoas mais amadas do TikTok. Se você é corintiano você já deve ter visto o vídeo dele com certeza E o que? Ele tem mais de 4 milhões de curtidas e mais de 50 mil seguidores Vamos ver. Mike, Mike, Mike, Mike. Mas olha só, depois de tanto tempo com o combinado, a gente conseguiu, porque a agenda dele é muito lotada. Eu não conseguia marcar vídeo com ele, meu. E vamos começar o gim, cara. Vamos começar? Vamos começar, meu. Toda a animação possível. Qual é o tema de hoje? Futebol, meu. Futebol, meu. Futebol. Futebol, meu. Tá Os direitos são réplica, réplica e, em último caso, a ligação. Primeira pergunta para o anfitrião. Olha só. Em que time italiano jogou o Diego Maradona? Nápoles. 10 segundos. Nápoles. Certo, a resposta é... Ah, caralho, eu sou uma de futebol, pessoal. <risos> oh, Quem ganhou a Copa de Mundo de 2010? Eu ah, sei. Eu sei. Fácil, fácil, fácil, fácil. A resposta é... Espanha. Acertou. <risos> Resposta correta! Baratão! Ai, que tesão no cu! Quanto tempo dura uma prorrogação de um jogo de futebol? 120 minutos Errada! <risos> A prorrogação é 15 minutos, escutado! Ah, é? É 15 e 15? Não, mas o tempo todo! Tempo todo! Ah, Resposta errada! É Vamos pra roleta! Roleta! Roleta! Roleta! Roleta! Roleta! Roleta! Oh, oh. Ah, parça, logo o bagulho que eu odeio <risos> com todas as forças desse planeta, mano Tá tudo bem, mano Nossa, que ódio, parça Olá, meus amigos, agora vamos bater o ovo na cabeça aí, <risos> aí, Lá nele, lá nele, <risos> é lá nele Vamos bater o um ovinho no magal, meu Tá preparado? Basta, Tô, cuzão Vou fazer a contagem regressiva de 5 segundos Cinco. Ah, que arrombado, parça que desnecessário, <risos> que Mano, que deselegante, cuzão. Meninas, é eu recentinha. É Dei o ovo, Recentinha, pra meninas, pra vocês terem o cabelo hidratado, aqui igual a do Magal. Vai, Rafola! Próxima pergunta. Vai, Rafola! Ai, ai, ai! Em que país a Alemanha ganhou sua primeira Copa do Mundo? Aí é foda. Aí ah. arrastou, cuzão. Ah, você não. é louco? Sei lá, mano. É... Eu quero réplica. E eu quero a réplica. <risos> <risos> Responde aí, cuzão. <risos> Vou chutar. Porque, como eu gosto muito da Alemanha, eu quero, sei lá, Inglaterra? A resposta está... Errada! Ah, Suíça! É só Suíça! Roleta! Roleta! Roleta! Roleta! Cheirou! Será que você tá com o bafinho? Vai ter que comer sabonete. Que delícia. Caramba, mas calma. Não, detalhe, ele falou que ele pegou o sabonete, que ele lavou a bunda. É, foi o sabonete que eu lavei ontem. Ó, você tem que dar aquela mordida moderável. Tá tudo filmando aqui, tá tudo de olho. Tem câmera pra você. É. Aquela mordida dela mesmo. Eu vou morder isso aqui como se fosse um sanduíche do McDonald's. Saboria. Nossa! Nossa. Muito bom, rapaz. Como? Ah, que nojo que ó. Faz bolha, faz bolha, faz bolha que ó. Faz bolha. Nossa, desse se babou inteiro, mano. Ah, que nojo, mano. Muito bom, vou comendo. Comem come sabonete, querido. É vou é. comendo, vem come comendo. Sabonete, tá bom? Sabonete faz bem pra saúde e limpa a boca. Oh, que gostinho gostei do sabonete, velho. Um gostinho ah, de Dove é. mais adocicado. Mas tem um penteiro meu no seu dente, cuzão. Cusão. É, <risos> é, ele... Qual time ganhou mais Champions League em toda a sua história? Real Madrid, cuzão. A resposta está... Ah, Real Madrid. Exata! Ó. Quem que foi que ganhou mais? Exata, cara. Exata, é, exata deserrada! <risos> <risos> Deixa eu mostrar esse pinto aqui. Parece o um Mickey, Cusão. <risos> ridícula, velho. Quem é conhecido como Qual? O Rei? Ah... Isso aí é fácil. Hey, hey Charles. Rei <risos> hey, hey, Pelé. Não, tem que falar o nome. Edson. Mas é completo? Tem que ser o completo. Edson, então, Edson 10, 10 segundos. Nossa, ferrou <risos> errou muito. A resposta cara. está errada. <risos> roleta, roleta, roleta. <risos> oh, oh, Fazer Vamos uma... fazer a depilação? Depilãozinha, né, mano? Vamos Aqui. fazer a depilação. Clínica do Magal. Nossa, velho, você vai dar merda, mano. Nossa, que medo. AI! Tá porra, Guzão, já foi! Vai, não, tá pera, não. Vai, vai. Ai! Não, tá foi, foi, porra, Guzão. Oxi! O que é isso que tá na minha perna agora? Ficou rosa! Mano, depilou muito! Parça, depilou muito viado. agora eu vou depilar a perna inteira. Parça, que porra é essa? Qual foi o último time brasileiro campeão do Mundial de clubes? Corinthians, caralho, que ó, é Coringão, parça! É Corinthians, tá novo, mas, porra! É pra... Exata! Com todo o respeito do mundo, eu queria mandar um recado para todos os palmeirenses do mundo. Vai tomar no cu, caralho, que é Corinthians, porra! Qual é o apelido de Leicester City? Nossa, olha essa... as perguntas que ele escolhe pra você também, que eu na moral, Não, é pra você, eu respondi a você. É pra você, eu respondi. Eu acabei de tirar a roleta. É pra mim? Uhum. É pra mim? É, exatamente, eu acabei de... Eu tô ficando bêbado. Uhum. Fala de novo. Qual é o apelido do Lacer City? Eu escolho ligação. Ligação, ligação, ligação. Ligação. Lembrando que a duração da ligação é de 30 segundos. Se atender, né? Aí ah, eu, eu tenho direito a outra pessoa. Parça, é sério que eles não vão atender nenhum deles, mano. Ah, viado, eu vou chorar, mano. O Corinthians é foda. Ah, o acusada tomou triste já, mano. Roleta, roleta, roleta, roleta. Cochão. Caiu um Caiu um Eu que tava gravando isso Roleta Cosplay oh! E ó, eu vou escolher, tá bom? Ele vai se transformar no Homer Simpsons. Vamos lá então Ei, é Você usa a Ruela? Não Calma aí, calma aí Nossa Isso aqui é o entretenimento puro, rapaziada nossa, tá parecendo aquela da tribo africana. Mano, o Felipe Neto é o Aquela tribo. Uga. Uga. Uga. Uga. Uga. Eu sou uma foca, ó. <risos> Anêmico. Não. Tá parecendo não. a a não. mulher dela, dele. Qual é o nome do estádio do Bayern de Munique? Nossa. Puta Eu que pariu. Bairro <risos> de Munique. Bairro de Munique? O estádio do Bayern de Munique é o que faz? É. Bairro de, de Munique. Bairro de Munique é fácil, mano. Isso aí todo mundo sabe. É o... Bairro de Munique. É o estádio... Não sei porra nenhuma, mano. Lá o Miro. É... É, é, é sério, ele é sério. Eu que falar sério. Eu ia falar aliens, mano. Errou. Eu ia falar aliens, errou. Como? Errou, errou, errou. Mas, mas é Allianz, mas é da, da linha aliens. É sério? É, Essa é, já. É o convite com o bagulho da Juventus, né? Da aliens também. Não. Da Juventus não é aliens? Então eu caguei no... Arena. Eu caguei no pau. É aliens, roleta, é a Arena. roleta, roleta, roleta. Não, meu, você vai escolher quem eu vou me transformar. Eu acho que gelado... Cara, bem legal, mano, ele de gelado ia ficar engraçado, né? Não, <risos> não. Hulk magrela, velho. Hulk magrela, então, ah. meu. No, ó, um, dois, três e... Ah, o cara até peidou <risos> pra fazer <você. risos> Bom, acho que pode continuar o vídeo, né, Vietos? O que, que você acha? Eu acho bom? que só mais duas perguntas, eu acho que tá bom. Senão a gente vai... <risos> só mais duas, aí. Qual o único time de futebol espanhol que conquistou todos os títulos possíveis em uma temporada? Hum. Real Madrid, é, errada, resposta certa Barcelona, roleta, ah, roleta, roleta, roleta, roleta, shake, ô oh, delícia. nossa parça, eu sou tão frescureta, então. e pra vocês que não sabem o que vai ser o shake, a gente vai escolher três ingredientes, Goiaba! Foi bom, foi bom, foi bom, gostei, não. gostei. Caralho, mano. pegar outro. Nesquik! Hahaha! Nossa, só tá tendo boi, mano. Que só delícia, boi. Não Próximo, ó. Maionese! Maionese. <risos> Eu vou provar junto, junto com ele. Olha só. Porque você é meu irmão, cara. Eu não vou deixar Ai, você irmão. Não, a gente tem a mesma cor. Ó. Hahahaha! yes, yes, yes. Vamos lá, meu, começar essa coisinha. Isso aqui, pra quem não conhece a maionese. Tá bom, bota um pouquinho. Caralho, tá dedo bem, Hum, nossa, que delícia. Nossa, mas agora também. Goiabada. Nossa, que você anda o seu dedo. <risos> nossa, parece um... Que delícia, meu. Toretinho. E agora, Nesquik. E um pouco de água, né? E um pouquinho de água pra dar aquela consistência legal, né, meu? Nossa, já tô com nojo, disso Que porra nojenta. Ainda Maria, praga. Que gostoso, Louro José! Vai pra debaixo da mesa, duvido. Vai o primeiro. Meu mano, isso aqui tá cheiro de vômito, viado. Ô, oh, te pegar uma ração de gato lá, vocês põe aí também. Tá Olha isso <risos> <risos> aqui. Nossa, parça. Nossa, tá horrível, é horrível. Mano. Nossa. Ô, uh! oh, os pedaços são de maionese, nem bateu direito. Ó, fez a verem, ele falou que vai beber comigo também. Embora, bebeu, pouco, mano. bebeu pouco, bebeu pouco, bebeu pouco. Aí, rapaziada. Mano, tô com Mano. Fúmido. Não, não, cuzão. <risos> <risos> eu tô quase um e quero fazer o Mas Isso aqui tá do jeito, cuzão. Tá é do jeito, nojento, Ai, <risos> Ele vai vomitar. Mano, o bagulho tá zero condições, de verdade. <risos> Ele quer. Ah, eu tenho que tomar uma parte ligada pra me fugir sul, Qual é? país ganhou mais Eurocopas consecutivas? Puta que pariu, é pra mim, né? Eu sei. Eu sei, também, claro que eu sei. Será eu sou o um homem do futebol? A resposta certa é Inglaterra. Nossa. Você chapou legal. Resposta cancelada. <risos> resposta cancelada. Mas ó, eu queria falar uma coisa. Ele pediu pra mim errar essa pergunta pra ele poder sair do o vídeo. Né? É verdade. Roleta, roleta, roleta. roleta. Vamos chamar o quarenta e cinco ali, vamos chamar o quarenta e cinco? Vamos chamar ah. o quarenta e cinco? Tem! É a lancha, vai tomar... O chinelo é maior é é é é é é que é o meu rosto. É a lancha. É pior que não é nem zoeira, olha o tamanho do rosto dele. É o meu chinelo. Puta, tem um cocô embaixo. Peraí. Aí, aí saiu já. Você é quer uma... tomar onde? Eu quero tomar nas costas. Nossa. Nossa. Um, dois, dois três dois, e... <risos> vai. Um. Não, pô, não tem mais força, cara. aí. Nossa, Nossa que bate forte, força. vai. Na nuca, na nuca. Não, pera aí, que agora eu vou dar uma. Nossa. Vai tomar. desmaiar o moleque. Vai, vai, vai, vai. Um, dois, três e. Ai! Ai! Ai! Ai! O não chora. Nossa, não, agora deixa eu querer com dó. Nossa, Nossa <risos> deu uma envergadona aqui, ó. Tutorial de como não sofrer mais racismo. <risos> Se Inscreva no canal, deixa seu like. Se inscreva no TikTok dele, que é... Se inscreva não, né? É segue. Siga. Siga. Siga o TikTok dele, que é maravilhoso, de verdade. É um dos poucos que eu paro realmente pra vocês. Você viu Curtindo? Eu curto tudo. Mano... Mano, eu curto tudo, tudo, tudo, tudo. Eu tô parando meu dia, aparece 16 notificações do Magal, curtindo todas Mano, dias. eu adoro participar, é que nem brincadeira, mano. E é isso, galera. Muito obrigado por assistirem até aqui. E fiquem até a próxima. E em breve, terá mais vídeos com ele aqui, hein?